Fala galera eu sou Maicon Gomes seja bem vindo ao meu canal eu queria já pedir para você logo no começo do vídeo curte o vídeo aí que depois você vai esquecer então já curte logo vai lá curte aí que eu vou dar um tempinho aqui para você vai pronto aí ó tá vendo que massa agora compartilha aí com seus amigos manda para eles aí todo mundo quer aprender a tocar um instrumento que quer aprender de teoria musical manda para essa galera aí para a gente conseguir aumentar o tamanho do nosso canal e conseguir chegar aos mil inscritos, beleza? Bora para o nosso vídeo de hoje. Na última aula eu estava falando sobre os acordes relativos. Hoje eu vou mostrar algumas utilizações práticas desse acorde relativo. Só para lembrar aqui, ó, nós temos um acorde de Dó maior. O acorde relativo dele menor é o sexto grau do campo harmônico. Então se eu tenho Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Relativo menor de Dó é Lá menor. Certo? E aqui, ó qual a importância desse, desse acorde? O que, que ele faz? Primeira coisa é você saber ouvir o som do acorde. Qualquer acorde, qualquer função, você tem que saber ouvir o som dele. Para você, quando estiver ouvindo uma música, você reconhecer e saber o que o acorde está fazendo. Então vamos ouvir aqui, ó, o Dó maior. Lá menor. De novo, ó. Dó maior Lá menor O que acontece aqui é que esses acordes têm duas notas iguais o Mi que é a quinta do Lá e o Dó que é a terça do Lá então esses acordes a gente pode usar eles para fazer uma substituição se você está fazendo, tocando uma música que ele faz um movimento um, 4, 5 e volta para o 1. Um, você pode fazer 1, 4, 5, 6. Várias músicas fazem isso. Né? Ó, vamos lá. Tenho certeza que você reconhece esse som, você já ouviu isso em várias músicas. Isso vale também para as escalas e para os arpejos, se você está fazendo um arpejo de Dó maior Quando você for estudar os arpejos, para você ter na mão os arpejos e já pensando em improvisação e fazer arranjos, você pode também trabalhar com os arpejos de Dó junto com os arpejos de Lá, beleza? Então é isso aí, é, essa é a, a função do acorde relativo, algumas das utilizações dele, tem várias outras, claro. Mas essa é uma das utilizações do acorde relativo. E assim como nós temos o relativo, nós temos o acorde antirrelativo. Eu queria perguntar aí para você se você conhece o acorde antirrelativo. Responde aí nos comentários aí, beleza? Até a próxima aula. Valeu!